E saiu um novo update no CSGO Que é um update pra comemorar O aniversário de 10 anos do CS, que vai ser agora no dia 21 E com isso a Valve lançou aquilo que a gente tava esperando Já, a cápsula com os Adesivos feitos pela comunidade Eles aproveitaram essa atualização pra colocar 5 novos mapas na rotação do CSGO Sendo eles aí o Tuscan Prime, Breach, Blagai e Anubis Na realidade Anubis e Breach a gente já tinha né? Só que agora eles estão no competitivo né, No matchmaking A gente tem a Prime e o Blagai para o o Wingman e a Tuscan pra todos os modos, acredito eu Principalmente matchmaking eu quero testar ela Como é que vai ser, vai ser legal, mano E tem também como conseguir esse coin Eu vou falar pra vocês no final do vídeo como é que faz É bem facinho, você consegue esse item com seu inventário Parem, parem, um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena Agora temos o K-Drop ah, ah, ah. K-Drop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 O que eu mais estou curioso é a cápsula, então vamos começar por ela, tá aqui já, por 5,25. Vou comprar já umas 20 cápsulas e vamos abrir já. Beleza, o que eu quero saber é o seguinte, mano, qual que é o adesivo mais caro que já temos aqui na cápsula? Vamos tentar descobrir e vamos ver adesivo por adesivo, porque a gente tem uma nova raridade chamada lenticular. No Major, a gente teve adição dos adesivos glitter e agora a gente teve adição dos adesivos lenticular. A Valve trazendo dois tipos novos de adesivos em apenas alguns meses de diferença, mano. E começamos com esse aqui que eu já achei muito massa E agora essa opçãozinha pra você ir pra outro adesivo da mesma cápsula Sem ter que ficar saindo e inspecionando o outro Achei muito legal isso daqui, não vim ficar voltando, né? Enfim, a gente tem esse Skin Lover, que também é lenticular A lupa tem aqui um efeito lenticular A gente tem também esse Magic Rush Ball Não vai dar pra ver exatamente o efeito dele aqui Mas eu já dei uma inspecionada numa skin pra ver como é que fica Inclusive vou fazer um vídeo especialmente sobre esses adesivos lenticulares em skin Se vocês quiserem, deixem um like E aí basicamente ele muda de B para a então fica muito louco quando você cola na sua skin. acho que eu vou acabar colando alguns desses adesivos aqui sinceramente Temos aí a TV Global bacana e temos aqui também o Freeze. esse daqui basicamente tem feito lente colar na m 4 s nos óculos esse daqui eu acho que é o melhor adesivo de todos velho mano eu espero essas 20 cápsulas pegar pelo menos ou esse ou esse aqui mano esse aqui tá irado demais velho não vou inspecionar todos porque são muitos mas eu vou dar uma olhada nos principais esse aqui é tipo assim Dragon Lore versus Hall. já tinha se assistir querendo -se no Twitter. Mas o 9 tipo assim, bom esteroides, tá ligado? Tá <risos> Ó, temos de novo os adesivos foil, viu? Que tinham sido removidos, né? No último Major. Eles trouxeram de volta. Acho legal isso. Olha esse adesivo que louco, mano. e on fire, né? Tipo, ninja no fogo. Louco, mano. Cara, esse aqui me parece ter efeitos holográficos iradíssimos. Se liga. É isso que eu gosto, mano. Efeito holográfico doido. Eu não vou em todos. Eu me... é muita coisa, velho. Mas, ó, esse aqui parece ter efeito holográfico irado também. Papizão. Temos algo sobre a Source 2 aqui, velho. Ó, Conspiracy Club, Source 2. Olha esse que louco, mano. Nossa cirado Esse adesivo da Cable tem umas cores que eu nunca vi antes no adesivo eu acho, muito louco mesmo. Caramba mano, o Blue Jam, esse eu tinha visto já, e esse daqui eu acho que é o adesivo mais massa dessa cápsula ele é glitter, eu não sei se é o único adesivo glitter, eu acho que é o único adesivo glitter, se pá. E aí tem mais uma porrada de stickers, tem muito sticker bom mano sem mancada, eu gostei de todos é bastante né, são 60 adesivos eu nunca vi uma cápsula com tanto adesivo antes sinceramente, mas ó, todos são muito legais para todos os estilos, digamos assim Sim. vamos ver o que a gente pega mano, deixa eu ver aqui até o último, quero saber todos os stickers que tem rapidão assim só, dando uma passada rápida neles e vamos abrir 20 cápsulas, esse aqui eu já tinha visto, é daquele game follower mano, aquele cara que vaza tudo, as informações e tal, tá ligado, esse aqui a galera vai estar colando bastante mano, com certeza, em house, em skins que combina ó, essa aqui na Galil Cerberus combina bastante com certeza e terminamos, beleza, bora lá, bora lá, bora lá mano Começamos mal. Pegando um adesivo de realidade diferente eu já tô feliz. O lenticular, acredito que é o que mais tá valendo agora, né? Tipo, o melhor valor. Ó, esse aqui é holográfico. Beleza, mano. Esse aqui eu não tinha dado uma inspecionada ainda. E se tiver muito like aí embaixo nesse vídeo, eu posso fazer mais vídeo abrindo cápsulas, quantidades maiores. Manda ver aí embaixo e bora que bora tentar pegar adesivos. E se cair alguma coisa muito boa, vou logo fazer sorteio de cápsula pra vocês também, né? Moral, vai, mano. Bora. O legal é que cada um desses adesivos tem meio que uma história que representa os 10 anos do CSGO e eu achei muito massa, velho, de verdade. Principalmente porque eles colocaram muitos adesivos. Isso ficou bacana isso. Faz com que eles fiquem mais raros também, mas ao mesmo tempo eu tô meio preocupado deles terem adicionado muitos adesivos ao mercado de uma vez só. Não sei não, velho, não sei não se isso aí foi uma jogada boa. Opa, opa, opa! Uh, aquele ali acho que era lograr? Ó, ó, ó! Serce 2 Scumming, será? Oh, eu não Club. Ô, oh, esse adesivo aqui eu queria, mano. Que irado, velho. Nossa, eu quase peguei o Blue Jam, mano. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre os adesivos nas skins, principalmente aquele Blue Jam, os crafts que já estão sendo feitos. Ativa as notificações aí do canal, clica em ativar as notificações, coloca todas ativadas pra você receber esse vídeo quando sair. E acho que eu vou acabar abrindo mais cápsulas, galera, porque eu gostei da brincadeira, velho. Esse sticker holográfico aqui tá R$14,00. Achei que ia estar tá bem mais caro, mas eu esse aqui, tá E outras novidades festivas que a gente tem são as galinhas com chapéuzinho de festa. Olha só. Se não, a coisa mais linda do mundo Se você explode ela agora, sai um monte desses filetes coloridos A mesma coisa acontece na Zeus Se você explode as Zeus, tem essa animação aí Como se fosse aquele brinquedinho lá, né? Que você explode em festas e tal E agora a gente tem a novidade também de que quando a bomba é defusada Ela explode com a mesma animação e uns balões aí no final Galera, vamos começar falando da Tuscan Que é um mapinha sensacional Já tinham vários rumores que esse mapa ia sair Inclusive eu tinha feito vídeo aí no canal A respeito desse mapa estar tá sendo terminado, né? Alguns dias atrás pelos criadores e agora ele tá realmente rodando aqui no CS, mano. E tô louco pra jogar esse mapa aqui no competitivo testar realmente. Então se vocês quiserem vídeo disso, deixa aí nos comentários. De novidade também a gente tem o Prime e o Blagai. O Prime é esse mapa super insano que também já tava rolando boatos aí que ele iria ser adicionado exatamente no braço direito e é um mapinha que conta com detalhes sinistros, cara. Olha isso daqui, todas as plantas se movimentando, o jeito que o mapa foi criado não é um jeito comum, não é um jeito como os outros mapas de CSGO foram criados, a gente pode perceber diferenças aí, e realmente é isso que faz esse mapa ser tão único e tão pesado que computadores aí que não tem uma placa de vídeo muito bom, um processador muito bom, esse mapa aqui não roda muito bem. Mas eu não tô sentindo nenhum problema de FPS aqui no meu PC. Também ele é uma máquina, né? Esse aqui é o Black Guy. eu não faço ideia de que mapa seja esse, então eu vou dar uma olhada no movimento ali dos bots. Mapinha bonita, hein, mano? Se liga só ali os TRs. Mano, da hora esse mapa, hein, velho? Ó, bem ambientado. Esse aqui também eu quero dar uma testada. Parece ser bem interessante. Na pool oficial ele tá como mapa de braço direito. Então, legal, velho. Achei um mapa bem bonito, bem top. Também tem um gráfico diferenciado, né? Um pouquinho mais avançado aí, digamos assim, o gráfico desse mapa. Olha só. A paisagem lá, mano. Você tá doido, velho. Ó, ponte com neve, ponte, árvores. Louco, hein? Aí, galera, já Vou juntar o útil ao agradável, vou jogar uma Tuscan casual aqui, porque eu preciso dar uma upada no meu ranking, né? Pra ganhar a moeda do um birthday, então que vamos aqui, ó. Ó, Tuscan tá bonitinho, mano. Tá rodando nice aqui, tudo no máximo, gostosinho. Só que eu não entendo nada desse mapa, velho. Tem <risos> Ai, não acreditei, um cara na base. Uh! Tome. Ah, vai bangar outro. Bora. Alpizinho, eu acho que aqui na A deve dar bom, hein, velho. Aqui é o spot, hein. Olha ah lá. Falei. Alpizinho já pegou ali. Hum, bota a cara, não. Que é é outra. Bora, fi Acabou Eu acho que aqui na que Se eu vier totalmente pra esquerda, mano Tem tipo um caminho secreto aqui, mano Eu vou testar esse caminho secreto aqui, aqui ó Se liga, se liga Bom aqui, hein Então o cara ali Partinha Olha lá Peguei Nossa. Ai, esse cara me ferrou, mano. velho, Tá louco, filho? Que porra de volatório foi essa, mano? Aí, galera, o Page Rank conseguiu o itemzinho. Aí sim, mano, GG. Esse aqui é o Birthday Coin de 10 anos aí do CSGO. Achei muito irado, mano. Muito bonitinho, velho. Então vou fechando esse vídeo aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like. É nóis. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Onde eu vou inspecionar os adesivos novos aí nas skins. Tamo junto. Eu tô curioso, hein? A gente se vê no próximo vídeo, galera. Falou move. Mm -hmm.